Uma boa! Eu sou a Mônica do Publicamente. Na verdade, eu não sou do Publicamente, porque o Publicamente. Não é eu vim aqui conversar com vocês. Sou a louca das exposições. Eu adoro todas as exposições. Fim do ano passado eu fui em várias. Se você me acompanha nas redes sociais, você viu. E dentre uma delas teve uma que me chamou muito a atenção e eu falei assim: eu preciso mostrar pra galera. E antes que vocês venham me digam assim, Mônica! Eu deixei pra postar agora porque eu queria que vocês fossem, não que vocês vissem e depois issem. Vocês me entenderam? Quem não me segue nas redes sociais não tava sabendo, né? É, a exposição é a consciência da Patrícia Passinini. Eu acho que é Passinini o nome dela. E ela retrata muita mutação nessa exposição. Mutação do ser humano, mutação de um pneu, mutação de um... uma... uma bicicleta não, uma moto. Várias mutações. Então tá, não falar muito né, chega de falar. Espero que vocês gostem, não esquece de dar um joinha no fim do vídeo e compartilhar com seus amigos para eles, para quem perdeu essa linda exposição poder vir aqui. Tudo bem? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Paz.